seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos para o terceiro capítulo da história do Volkswagen Santana. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta! Nos capítulos anteriores, vimos a origem do nosso Volkswagen Santana, a preparação da fábrica em São Bernardo do Campo para seu lançamento no Brasil em 1984, a chegada do Volkswagen Santana Quantum, seus equipamentos e as primeiras atualizações dos modelos até o lançamento da primeira fase da linha 1988. Em maio de 1988, uma grande novidade surgiu na linha. O motor 2.0, chamado de AP2000. Eram os Volkswagen Santana 2000 e Volkswagen Quantum 2000. O motor AP2000 estava disponível para todas as versões. CL, GL e GLS, sendo opcional para a versão CL, com carroceria de duas ou quatro portas no sedã e para todos os modelos de Quantum. As diferenças entre o motor AP800 e o AP2000 fase 1 estavam no diâmetro dos pistões, que passou de 81 para 82,5 mm, e também no maior curso, que passou de 86,4 mm para 92,8 mm. A parte inferior do bloco ficou maior para permitir o movimento do novo virabrequim, que por sua vez também ficou maior em função do aumento do curso dos pistões. Outra novidade foi a instalação de um blow -by, um tubo que alivia a pressão do óleo no cárter, reduzindo seu consumo. Os anéis de compressão e os raspadores de óleo tiveram sua espessura reduzida, resultando em menor atrito e maior eficiência. O carburador recebeu nova calibragem, além de uma nova válvula mecânica de aeração em substituição à eletromagnética, e a válvula de entrada de combustível passou a ser removível. Foram feitas também modificações no bocal do filtro de ar, e o comando de válvulas recebeu um novo diagrama para melhor aproveitamento da curva de torque sem comprometer o consumo. Além disso, a embreagem foi redimensionada e a suspensão recalibrada. Com isso, o motor AP2000, com seus 1984 cm cúbicos, passou a gerar 99 cavalos com 16,2 kgf·m de torque quando movido a gasolina e 112 cavalos com 17,3 kgfm de torque quando movido a álcool, ambas medidas brutas. Externamente, a única modificação era o emblema 2000 na traseira, e como opcional, era oferecido o teto solar em chapa, importado da Alemanha, que podia ser recolhido ou rebatido. Os bancos foram encurtados, e um conjunto de bancos com revestimento diferenciado também era opcional. A nova motorização, a direção hidráulica progressiva e um eficiente ar-condicionado eram os destaques do modelo, que teve um aumento nas vendas em quase 50%. O motor AP800 passou a ser montado na versão CL apenas sob encomenda a partir da linha 1989, que não sofreu alterações. Santana 2000. Nunca a tecnologia foi tão longe. Mais desempenho com o novo motor AB2000. Desta vez a Volkswagen foi além da imaginação. O Volkswagen Santana foi eleito pela revista Auto Esporte o carro do ano de 1989. Em agosto de 1989, a revista Quatro rodas realizou um teste de resistência no Autódromo de Interlagos, em comemoração aos 30 anos da revista, onde 18 pilotos profissionais convidados mais dois repórteres pilotos da revista rodaram ininterruptamente por 24 horas e livremente nas seis horas seguintes, totalizando 30 horas, com nove carros nacionais, dentre eles, um Volkswagen Quanto CL2000 que se destacou por seu motor, suspensão e freios, obtendo um dos maiores índices de aprovação entre os pilotos. Ainda em 1989, surgiu uma série especial, apenas para o sedã, que serviu como clínica para que a Volkswagen sentisse a reação do público às novidades que estariam no mercado logo em seguida na linha. O Volkswagen Santana Evidence, baseada na versão GLS 4 portas, vinha somente na cor metálica preto Onix, com lanternas traseiras fumê, friso cinza ao invés de cromados, capa dos retrovisores também na cor cinza, rodas de liga leve teardrop 14x6, conhecidas como pingo d'água, as mesmas utilizadas nos Volkswagen Gol GTS e GTI da época, com pneus 19560 Raio 14 e um fino adesivo que percorria toda a parte superior das laterais, com a inscrição Evidência próxima às lanternas traseiras. Internamente, apresentava revestimento em padrão navalhado exclusivo nos bancos, painel em dois tons, preto e cinza, volante de direção forrado em couro, e vinha somente com o câmbio manual. Na sexta edição da Brasil Transpo, em outubro de 1989, a Volkswagen apresentou mais uma série especial, dessa vez para a linha 1990, com ares de esportividade, os Volkswagen Santana Sport e Volkswagen Quantum Sport. Lembrando que nessa época, com a abertura do mercado à importação de veículos, os carros nacionais começaram a sofrer com a concorrência estrangeira em função da defasagem e o alto preço dos nossos produtos. A série Sport poderia vir na cor vermelha, preta ou branca, todas sólidas, e baseava-se na versão GL, mas utilizava a frente da versão GLS e tinha interior exclusivo. Estava disponível para carroceria de duas portas no sedã e também para a Quantum, sempre com motor AP2000. Externamente tinham faixas laterais abaixo dos frisos com o logotipo Sport, lanternas traseiras fumê, retrovisores pintados na cor do carro, escape com ponteiro oval e vidros verdes com para-brisa degradê. Na traseira traziam logotipia diferenciada, com base pintado na cor do carro. As rodas de liga leve poderiam ter três acabamentos, sempre de acordo com a cor externa do carro. Nos carros de cor vermelha, ela vinha com a face diamantada e fundo prata. Nos de cor preta, ela vinha toda prateada e nos de cor branca, vinha com a face diamantada e fundo branco. A cor branca, aliás, também era empregada na grade dianteira dos veículos com esta cor. As outras cores tinham sempre a grade sem pintura, na cor preta. Os para-choques vinham com frisos vermelhos, assim como um painel. O estofamento era exclusivo, com bancos recaro na dianteira. O único opcional oferecido era o ar-condicionado. De resto, os carros vinham completos com direção hidráulica, travas e vidros elétricos. Na mesma mostra, a Volkswagen do Brasil apresentou o seu mais luxuoso modelo produzido até então, o Volkswagen Santana EX, ou Volkswagen Santana Executivo, versão destinada apenas ao sedã com carroceria de quatro portas, que estaria disponível a partir de fevereiro de 1990. Com uma tiragem limitada inicialmente a 4 mil unidades para 1990, Apenas nas cores Preto ônix Azul Astral ou Vermelho Monarca, ele detinha o título de mais caro carro nacional de série, com preço 60% maior que a versão GLS da época. Externamente, o diferencial ficava por conta da nova grade dianteira, importada da Alemanha, para-choques, frisos e molduras dos vidros com pintura diferenciada, vidros verde escuro laterais e traseiro, novas maçanetas, alargadores de paralama e soleira de porta na cor do carro, antena curta no teto, novas rodas de 14 polegadas importadas BBS de liga leve com acabamento dourado, pneus 185-60-14 Pirelli P600, aerofólio com brake light incorporado e nova logotipia, ponteira de escape oblonga, carcaça do retrovisor pintado em cinza e lanternas traseiras fumê. Internamente, vinha com o um painel de instrumentos com grafismo e iluminação em vermelho, ar condicionado e direção hidráulica de série, Rádio toca-fitas Volkswagen ETRT com segredo antifurto Travas de dupla segurança nas portas Que mesmo que o vidro fosse quebrado, a porta só abriria com a chave Bancos e painéis das portas com revestimentos em couro importado do Uruguai Com detalhes em alcântara Bancos dianteiros recaro com regulagem em altura para o banco do motorista e carpete cinza com tapetes com a sigla EX. O Volkswagen Santana Executivo vinha com apenas três opcionais. Bancos e painéis das portas revestidos em veludo, rodas com acabamento prateado e câmbio automático. Na mecânica, a Volkswagen apresentava a injeção eletrônica na linha, um marco na mecânica nacional na época. Disponível apenas no motor AP2000 movido a gasolina, designado AP2000i, mesmo conjunto mecânico do Volkswagen com GTI, tinha os mesmos 1.984 cm cúbicos da versão carburada com uma injeção eletrônica de combustível multiponto Bosch LE G-Tronic e ignição mapeada, que gerava 125 cavalos com 19,3 kgfm de torque, associado a uma transmissão de 5 marchas com a quinta real. Vinha também com discos de freios dianteiros ventilados, que proporcionavam maior segurança e amortecedores a gás que garantiam maior controle nas arrancadas e curvas. Com isso, houve um considerável ganho em eficiência, conforto, segurança e dinâmica. Este é o novo Santana Executivo. É claro que para ir de um ponto ao outro, você não precisa de um carro com injeção eletrônica. Para andar por aí, você não precisa de bancos em couro, nem de rodas especiais e muito menos de um aerofólio traseiro. Para ser sincero, você pode viver sem o Santana Executivo. Mesmo porque até hoje não havia nenhum carro assim no Brasil. Santana Executivo, o carro mais completo do Brasil. Em 1990, surgiram os motores carburados AP2000 fase 2, para a linha Santana e Quantum. Eles ganharam um novo carburador Brosol 3E 30-34mm, que proporcionava a maior admissão da mistura ar-combustível, com um mecanismo para redução de emissão de poluentes. Os pistões tinham um formato de cabeça diferente, diminuindo o volume da câmara de combustão, o que aumentava a taxa de compressão. A lubrificação dos pistões foi melhorada com a introdução de jatos borrifadores na base do cilindro, os tuchos tinham refrigeração forçada e uma bomba de óleo de maior vazão, que alterou a potência e o torque para 125 cavalos e 18,3 kgfm de torque quando movido a álcool e 110 cv e 17,5 kgfm de torque quando movido a gasolina. Ainda em 1990, com a forte ofensiva dos modelos importados e o surgimento da Auto Latina, a Volkswagen já estudava uma reestilização da linha com o projeto Spruce, e algumas propostas estavam aparecendo na mídia especializada, como esse esboço publicado na revista Oficina Mecânica de agosto de 1990. O novo modelo da linha não estava previsto para o Salão do Automóvel de 1990, e sim para o decorrer de 1991. Em fevereiro de 1990, a revista Quatro Rodas publicou uma matéria com o resultado de um teste de 50 mil km, dessa vez com o Volkswagen Santana GLS 2000. Após o teste, o carro foi totalmente desmontado para uma minuciosa análise e foi aprovado com louvor. As novidades da linha Santana e Quantum no Salão do Automóvel de 1990 ficaram por conta do motor AP2000 fase 3, que permitia uma economia de combustível em torno de 10%, usando uma transmissão mais longa, coletor de admissão equalizado em 40mm, conjunto de escapamento aumentado para 50mm, comando de válvulas com novo diagrama, carburador recalibrado e o um novo filtro de ar. Em abril de 1991, a Volkswagen apresentou um novo Volkswagen Santana, a sua segunda geração. Sua criação começou em 1986, visando um modelo específico para o mercado brasileiro, com estilo elegante, moderno e funcional, utilizando a base do antigo Volkswagen Santana, que veremos na continuação da sua história no próximo capítulo.